Imaginar como é ignorado um mercado bilionário. Então assim, eu não... Ah, você tem... Eu faço. É na área do direito? É, eu sou advogado e vou fazer. E eu engordei... 40 quilos em um ano. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o seu ponto de encontro. Toda terça-feira, às 17h45, a gente sempre recebe um convidado para falar sobre empreendedorismo, falar de negócio, falar da mentalidade do empreendedor, de todos os tropeços que o empreendedor já deu e de, obviamente, também todos os resultados que o empreendedor já alcançou. São pessoas que eu costumo dizer, gente como a gente que passa por aqui. E vai, de uma certa forma, buscar te inspirar com as histórias, com as ideias, com tudo que eles viveram à frente dos seus negócios, empreendendo e que vivem de fato até hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para que o YouTube te mostre e te lembre toda vez que a gente postar um novo conteúdo aqui. E lembrando que nós também estamos em todas as plataformas de áudio. E se você rolar aqui para baixo desse vídeo, você vai encontrar todos os nossos outros canais na internet. Instagram, TikTok e todos os outros. Beleza? Então fica com a gente que você certamente vai aprender muito com essa conversa aqui. Como é que o cara sai? Vai de advogado a empreender no mercado de reciclagem. Bom, parece estranho, parece inusitado, é um pouco da trajetória desse empreendedor serial, que é o cara que nós vamos conversar aqui. Amigo, parceiro, conheço há muitos anos e é por isso que ele está aqui para compartilhar com você. Arismar, meu amigo, bem-vindo ao podcast Lucro Certo, depois de... ó, podcast Lucro Certo começou em junho, eu estou desde junho chamando esse cara para vir aqui. Tá? Então, vamos aproveitar, vamos sugar dele, porque o cara não tinha agenda aqui seis meses para aparecer aqui. E apareceu agora. Bom, eu agradeço o convite, Sullivan. É um prazer estar aqui com você e contar um pouquinho da, da história e talvez ser a inspiração de pessoas que possam é, fazer os seus negócios crescerem. Né? É, eu trabalho desde os 12 anos de idade, estou com 51 para 52. Agora Tem, temos fazer, isso em comum. Vai fazer 40 anos. Então, hoje, quando eu estou caminhando nessa, nessa caminhada de fazer negócio, parece que tudo dá certo. Chegou numa fase da vida agora que está... Ah, onde põe a mão dá certo. Ah, legal. Só que eu já... Nem sempre foi a... assim, Nossa né? Nossa Senhora. Como eu, eu brinco, eu estava conversando com, com, com o Denis aqui, que foi outro cara sensacional que apareceu aqui no podcast. Uma outra semana aqui, a gente batendo um papo e a gente, ele falando sobre zerar na vida. né Eu falei, muitas vezes a gente zera na vida depois de ter passado muito tempo zerado na vida. Esse, esse percurso foi grande. Esse percurso foi, é, foi, longo. é longo. E como é que é essa trajetória, cara, desde o começo? Eu gosto desse, desse de sempre começar o podcast com o um cara que está aqui comigo dizendo como ele começou tudo isso. né Porque às vezes a gente vê, assim como eu, como você, como diversos outros empreendedores, pessoas que surgiram vamos dizer assim, em tese do nada, né? ou que tinha tudo para dar errado, ou que tinha tudo para não dar certo, e o cara, de uma certa forma, vai lá, se assim, reinventa, cria um negócio multimilionário. Então, assim, como é que você começou no meio desse. Na verdade, desse é assim, mundão? Eu venho de, um, né, de uma família pobre, como a história de tantos outros. Né? É... E periferia e as oportunidades são poucas na periferia. Isso é a real. Poucas né? ou quase nenhuma. Uhum. Então, se você quiser fazer algo diferente, no meu caso foi estudar. Na verdade, tem muita oportunidade para você fazer coisa errada. Né? Sim. Então, para você ir para o descaminho, tem muita oportunidade. Vamos assaltar ali. Exato. Vamos? Eu, eu morava no, aqui na Grande São Paulo, nem conhecia, mas já tive assim, aquela proposta. Ah, vamos assaltar lá em Pinheiros, os playboy. E eu falo, não, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero... Eu quero ser playboy ser. um dia. Então, hoje, hoje é uma coisa que muitas vezes eu, eu tô na rua e tal. Ah, você é playboy. Eu falo, cara, se você soubesse... Se você soubesse a minha a labuta, história, pra chegar aqui... É. É... Então é fácil olhar, o cara tá dentro de um carro, bom, sofisticado, não sei o quê. Ah, é playboy. É playboy. Não, tem que ver o histórico. Exato. Né? Então eu... Comecei a trabalhar, meu pai me colocou numa condição naquela época, ele falou, olha, até aqui eu consegui pagar seus estudos e te dar a condição de comer. O de comer você vai ter, só que se você quiser a bicicleta, se você quiser a roupa de marca, você tem que trabalhar. E eu fui trabalhar como office boy sem conhecer nada. Eu fico olhando hoje Cara, o ex Cara, eu Waze. costumo dizer, velho, que isso aí é a educação financeira raiz que os nossos pais davam antigamente. Você quer o algo mais? Vai buscar. Essa é a educação financeira raiz, que eu vejo que falta muitas vezes para a juventude hoje. É, tem, tem até um, um, agora um vídeo, né? De que a geração de ferro está acabando e a geração de cristal não tem isso. Exato. Essa, eu vejo minha filha, tudo que ela quer, você vai, proporciona, não tem um propósito. Sim. Então eu, eu era aquela coisa, ah, quantos meses eu preciso para comprar uma bicicleta? Vou, tinha que trabalhar às vezes seis meses para comprar uma bicicleta. Né? Hoje até... Continua do mesmo jeito, né? As pessoas, ah, para comprar um iPhone, quanto tempo eu preciso trabalhar se eu quero ter um iPhone? E aí eu fui trabalhando, é, trabalhei numa multinacional, né? uma, uma empresa japonesa, e aprendi muito lá. Só que eu. eu o, japonês tive... é um, o japonês é uma escola de disciplina, de processo, de organização, sim, sim. sem dúvida o japonês é muito foda nisso. Mas, mas hoje é até engraçado, né? Quando você olha para o passado, você vê onde está o diferencial, quer dizer, por que, que eu consegui alguma coisa? Porque eu era o cara que, por exemplo, na hora do almoço, eu ia para dentro no almoxarifado, almoço xarifado, datilografar nas máquinas de escrever quebrada. Eu era office boy, então eu não tinha acesso a uma máquina de escrever, mas eu pegava aquelas que estavam quebradas, faltando uma letra, e ficava datilografando para aprender. Em seis a oito meses, isso com quase 13 anos de idade, eu comecei a bater fatura, nota fiscal, e aí não podia errar, tinha uma pressão tal. Fui é, promovido duas, três vezes né, dentro da empresa. E nessa empresa tinha um histórico, é, até assim, meu pai era também trabalhava nessa empresa. E aí ele foi promovido para gerente no, na filial de Campo Grande, conseguiu eu, com que eu fosse junto numa transferência. E ali eu tenho um problema. Qual que é o problema? Meu pai vem passar as férias em São Paulo, e quem foi substituir ele bateu o carro e deduraram, vamos dizer assim, na matriz que era aqui em Santos. Na volta, meu pai voltou, veio de férias falou, ó, oh, ou eu ou você, a empresa quer que um seja demitido. Não permite mais que funcionários sejam parentes. Como ele ganhava mais, ele era gerente da filial e eu era auxiliar administrativo. Vamos pela lógica, né? E fizeram ele me dispensar. É meio cruel, mas... Né? Bom, resumindo. É, fiquei um ano sem trabalhar. Meu pai, não. Você precisar... Você tem. Não precisa ir procurar emprego, porque aquilo criou um trauma. Incomodou eu, ele, de uma certa forma. E eu engordei 40 quilos em um ano. Que loucura. Chegou a ter depressão? Alguma coisa então, nesse sentido ou não? Era uma depressão. Hoje eu vejo que era uma É que uma hoje é muito mais fácil diagnosticar. né Hoje é muito mais, é muito mais latente esse, essa... essa... Essa percepção, essa doença e tal. Naquela época, não Era necessariamente... Era um cara que é. ia dormir duas horas da manhã... É um cara que está comendo demais. E comia demais. Sim. Estudava, continuei estudando, mas só comendo, dormindo escola. Era isso. E aquilo causou uma, uma, uma frustração, né? uma ferida. Meu pai, um tempo depois, pediu demissão da empresa. Que loucura. E aí, porque assim, eu tinha uma coisa. Como eu comecei como office boy, tinha um vice-presidente que é, tinha começado como office boy também. Então, eu falava, ah, eu vou chegar onde o cara chegou. Era, era, era... Usar terno, é, Mirava, né? Mirava, mirava. Eu, o, era o exemplo, era o modelo, era o modelo. Era modelo. E aí, quando meu pai pediu demissão, aquilo pra mim é, é como se fosse uma segunda punhalada. Eu falei, porra, se era pra você sair, então você pedisse demissão e deixasse eu trabalhando Sim. e tal. E aí fiquei esse período desempregado, pinguei num, num trabalho aqui e lá, fui trabalhar em marcenaria, imobiliária, mas sempre assim, ah, trabalhava 10 meses e tal, e procurava outra coisa melhor, e fui, fui, fui. Passei com 17 para 18 anos, meu pai tinha comprado uma freguesia de leite, uma perua 71, isso eu já estou falando em 89, uma perua 71, e ele entregava 38 caixas de leite por semana. Né? Era bem pouco. E aí, na época, eu ainda fiz uma proposta para ele. Falei, você quer aumentar essas caixas de leite eu consigo vender? Aí tem uma, uma curva, uma inflexão. Eu tinha lido um livro chamado Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um, Sullivan. E aí, como a importância do estudo... Cara, esse, da... é velho. esse é Chama velho. Chama Joy Girardi. É o... Foi o Joy maior, Girardi. maior, Girardi. maior vendedor Girardi. da Chevrolet. Ah, Cara, eu peguei uma, uma página amarela, para essa molecada que não conhece... É, vocês que são acostumados <risos> com a internet, você não sabe o que é o Página Amarela, amigo. É, era o Google amarelão. <risos> era o Google totalmente amarelinho. Sabe, Kaique, o que é o Página Amarela? Não Caíque, o Kaique deprime Nunca a gente viu. aqui, cara. É um cara de 22 anos. 22, Kaique? 19. 19. 19? Quem é 22? 22 é o... O Patrick. O Patrick. O Kaique, 20, 19 anos, a gente fala as coisas aqui para ele, ele faz cara de meu Deus, se o que é isso? Se der um telefone de descar na mão dele. É, não, ele não, sabe nem, o que é não isso, sabe, sabe nem o que é isso. Ele vai achar que aquilo é a roleta russa, é. né? É. E é isso, eu saía de Osasco, aqui, porque meu pai não tinha telefone em casa, ia pro Ipiranga. Então, é um caminho de 30 quilômetros de condução. É, daqui pro Ipiranga dá isso. É, uns 30 quilômetros de condução para fazer ligação nas empresas, para oferecer o leite, para o meu pai poder vender o leite para essas empresas. Isso em 80 e Estou falando pouco. de 89. 89. Em seis meses eu bati a meta de 18 mil litros. A gente vendia 4 mil litros, passou para 18 mil litros em seis meses na ligação. Só que é aquela coisa, aí eu ligava, a menina falava, ah, eu, eu quero o leite, mas se trouxer é o pão. Aí eu falava, tenho pão. Não tinha. Passou ia, a ter. Ia lá na padaria. Ah, agora eu quero pão passado manteiga. Agora eu quero pão com mortadela, não sei o quê. Chegou uma época, a gente saiu de uma perua 71 em 80, agosto de 89. Em 91, a gente tinha quatro combis e um caminhão. Só na ligação. De só 89 para 91. De 89, Dois anos. É, até o, a, a, o veio deu uma, uma quebrada. E a gente diminuiu o ritmo quando o Collor abriu o mercado para o leite externo. Aí passou. Isso ali no... foi, é, foi, 91, foi. Foi... 91. 91, 90... final de 91 para é. 92. Então, que assim, ali em outubro de 92 ele sai, né? É. Ele um sofre o impeachment. Um pouquinho antes. Um Pouquinho até. antes, virado de 91 para 92. Então, assim, não até. que eu me lembre, não, não é do meu não tempo. Não é do seu eu li tempo. na internet essas coisas históricas aí. Mas aí que... saímos de quatro Kombi, quatro fomos só quatro Kombi e, e um caminhão. Mas tinha toda uma dificuldade. Eu estava sem estudar, fiquei cinco anos sem estudar. E um dia eu deitado, arrumando uma perua, cara, aquela água descendo aqui assim na, na gola da camisa e saindo na barra da calça. Eu falei, cara, tem que ter um jeito mais fácil de ganhar dinheiro do que depender de, de carro Não velho. pode ser tão difícil assim, Não né? pode ser tão difícil. Era um engano. Aí foi onde eu fiz a matrícula na... Na faculdade, fui fazer direito e aí guinou totalmente. Né? O direito na minha vida veio para impulsionar a parte financeira, parte de negócio. Eu fui trabalhar em algumas empresas, alguns escritórios que trabalhavam para empresas, para empresários e mudou bastante. Larguei e, do leite. E é interessante, né, Desma Porque, assim, via de regra, o advogado não é um cara dos mais... Como é que eu vou dizer assim... Do ma... dos mais experts em negócio, via de regra não é. O advogado normalmente ele não é empreendedor, ele é técnico, ele é técnico, okay. exato. Mas e normalmente sobre determinado assunto. É, eu, é um eu... técnico nichado, inclusive. Isso. Eu me considero meio multifacetado porque eu atuo na área do direito previdenciário, na área do direito tributário, atuo na área é, trabalhista, já fiz criminal. Parei de fazer criminal quando surgiu o PCC. Então, assim, eu não... Ah, você tem... Eu faço. É na área do direito? É, eu sou advogado e vou fazer. Que é uma briga que, às vezes, eu tenho com alguns colegas. Uhum. Ah, mas eu só lido com direito imobiliário. Cara, você perde a oportunidade. Perde a oportunidade. Então, Sim. tem que é advogado. Eu tenho... A, a UAB serve para tudo. E aí, eu faço. Então, assim, eu sou... Montando... montei o um escritório junto com um sócio. Né? já depois dessa parte do leite. Inclusive, ele na faculdade, ele via que eu entregava leite, foi, foi entregar leite também. É um cara que ficou comigo durante um período. Se esse cara entrega leite e está ganhando dinheiro, eu vou entregar leite é, também. É, é aquela Mais coisa, ou menos isso. Né? é a história da pizzaria, <risos> da videolocadora, é, é, é. Né? Do, do, das paletas mexicanas, os negócios de momento que se o cara for esperto até funciona, mas... É... Mas tem um, tempo, tem um prazo de validade, tem um prazo né? De validade. Isso, é isso que muita gente não, não consegue ver, que às vezes tem negócios que eles são lucrativos e rentáveis a curto prazo, a média e a longo prazo ele não tem perenidade, então... É, é a história da balada, ah, tem a balada que é point ali. É, e, é o bem. bar, é o restaurante, pode ver, dificilmente são ciclos. Querendo, né? No negócio do leite eu percebi um pouco isso, eu montava a freguesia do leite e vendia um pedaço montava e vendia um pedaço. Por quê? Porque eu sabia que depois de um tempo ela tinha uma, uma queda, um declínio. Né? Então, fui estudar, fiz o direito, lá a faculdade de direito, e fui advogar. Só que, dentro da advocacia, essa rigidez que tem com relação à publicidade sempre me incomodou. As restrições né, com relação incomoda, à divulgação. Me incomoda muito, Sulevão, muito. Não é pouco, não. Me incomoda bastante... Isso é uma coisa que o médico sofre também, né, cara? É, algumas restrições, o psicólogo sofre isso. mas restrições que eu não vejo muito sentido nisso, cara. É, ainda mais assim, quando, por exemplo, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, que aí você chega lá, o Devlin, não sei o quê, o cliente com um cheque de um milhão de dólares. Olha, ganhei por causa do Devlin e tal, ganhei por causa de Fulano. Mas, mas eu, não, eu não digo nem isso. Tem, tem essa a questão da, da restrição e você, quando tem muita criatividade, acaba atrapalhando. Sim. Então, eu já em 2004, 2005... É um, freio, é um, freio, de mão, né? um é. freio de mão, acaba sendo um freio de mão. Eu acabei fazendo um escape é, para outros negócios. Então, eu ganhei dinheiro na advocacia. Em 2003, eu fiz meu primeiro milhão na advocacia e gastei tudo. Às vezes o pessoal fala, ah não sei o cara, era muito dinheiro, mas eu gastei. Eu fui viajar, eu estava solteiro, estava tava divorciado, tinha acabado de separar da primeira mulher... E comprei alguns negócios Então comprei centro automotivo Comprei uma revenda da Claro Se meteu em tudo que não conhecia Tudo que eu não conhecia, seu E aí, assim, se, se tem uma dica Para o empreendedor, cara Entenda Conheça negócio Conheça onde você vai se meter <risos> Essa é a dica É, porque assim, se você tiver capital é, Infinito Beleza, você pode errar e aí você continua Eu costumo dizer que o capital Ele não é infinito, né? Ele Agora, é finito O capital é finito Agora, o seu conhecimento pode ser infinito. Então, busca o conhecimento antes de se meter numa área, porque, cara, quando normalmente as pessoas querem te vender uma ideia de uma determinada área, só te contam um ponto positivo. Ninguém vai te apontar o negativo. Ó, isso aqui é o lado bom e o lado ruim é isso. Não, o lado ruim não existe, pode ver. Dizer, Toda vez que pô, alguém fala contar, do negócio, eu falo, beleza, você, isso é a parte legal. Qual é a foda do negócio? Vou contar pra você da loja de batata. Comprei uma loja de batata recheada. Espera, para, para. Vamos lá. Centro Automotivo, oh, Loja ah. da Clara e Batata. Batata recheada e um Puta caminhão de terraplanagem. Tirando é, entulho daqui do Rio, do Rio Tietê. Aí, loja de batata <risos> recheada. Tudo certo para dar errado. E a, e a advocacia. <risos> e cinco e coisas para, ao mesmo mas O tempo. leite não tava mais, né? O leite não. Graças tá. a Deus, tinha parado porque... Mas o que, que aconteceu sobre... A minha esposa... Conheci a, a Kátia em fevereiro de 2004. Ela era da área da segurança pública, né? era policial. E eu queria tirar ela daquela vida. Eu falei, não, esse negócio de você levantar para ir fazer operação marreteiro na 25 de março de manhã... Pode parar. Vamos parar. Ela era, era bacharel em direito, era estagiária, mas a, a gente nem pensou. Ah, vamos, vou comprar um emprego para você. Eu estava com dinheiro... Saímos, olhei café... Você vai comprar um emprego. Vou comprar um Se emprego liga nessa. pra você. Quantos ah. empreendedores fazem isso, cara? O cara compra um emprego. Ele compra o um emprego. E, eu, eu acho que essa da história da, da batata é bom pra contar pro cara não cair na mesma ideia. Aí fui ver fui ver ali na, panfleta, na, na Pamplona, aqui na, na Travessa da Paulista, uma cafeteria linda. Rapaz, a mulher... Não, porque eu sou engenheira, tô aqui, mas tô procurando emprego e tal. Quando que vocês começam? Eu olhei para a Cátia e falei... Nossa, você viu o desespero dela? Se, ela, se eu falasse, ela pulava o balcão... Pulava o me, balcão e a puxava para outro lado. lado. Aí, ok e tal. Achei uma loja num shopping. R$75 mil. Reais. Uma Deixa... pechincha. Era, era um valor... É, que era... ano isso? 2000 Eu tô falando de 2005. É, 75 pau em 2005 era dinheiro, cara. É, eu dei um Corsa de 25 mil na época. Corsa? Para... Tive dois. Um Corsa 2003, eu dei um Corsa 2003, que valia 25 Dei mais 25 em dinheiro e ia pagar uh, o restante e parcelar. Corsa 2003 foi o primeiro Corsa que saiu. Era um, aquele modelinho bonitinho. O redondinho, o Corsa, foi o primeiro que saiu em 2003. Tinha, é, então, mas tinha aqueles outros 95, 93. Ah, não, tinha o Corsa, o, o, eu estou falando 93. Sim, é. O primeiro Corsa foi... Não, dois, dois não o primeiro Corsa três. foi 95. É, isso não vai mudar porra nenhuma, vamos continuar Mas assim. é isso, meu? o que, que acontece? O cara vendeu, ó, tô vendendo, tal. Comprei a loja de batata recheada, só que não era da franquia famosa aí, né? Da bake de tal. Era uma loja própria, marca própria, bacaninha, bonitinha. Era batata, ponto. Legal, falei, nossa. Aí o cara comprovou o movimento, ó, deixa sete pau e meio por mês líquido. 75 de investimento, 7,5, 10%. Eu fiz 60. uma conta, falei, tá, tá bom. Ah, falei, é um emprego... Dez meses? Minha esposa ganhava, acho que 1.500, 1.800 na época de salário. Falei, ó o meu emprego bom para você. 7,5% líquido? Líquido. 7,5% líquido, retorno de investimento, 10 meses, coisa linda. Eu falei, não, eu falei, sensacional. Perfeito. Comprou o emprego dela. Comprei. É, comprovou o movimento, aquela história de comércio, 40 dias, 41 dias, não sei o que, comprovou tal, no, último, no penúltimo dia o cara chegou e falou, ó, oh, como é que você vai fazer com os molhos? Eu olhei e falei, Mas que, como assim o um molho? Não, porque nas batatas vai o molho do estrogonofe, o molho do camarão, o molho não sei o que tal. Começou a dor. E eu tenho... Quem faz os molhos é uma empregada que cuida da minha casa e ela faz o molho uma vez por semana. E aí você leva ela para sua casa. Eu falei, não, mas eu não não quero uma pessoa estranha dentro de casa. Não, mas é assim que funciona. Porque eu não perguntei. De onde vem? Cai do fio o molho? Dá em árvore? Puta. Tá Porque tudo pra... que chegava na porta... Sobre... Você comprou o um emprego e levou, levou uma doméstica Eu tava ganhando a doméstica. Cá, a doméstica não, Aí pior, né? Eu falei, não, não quero essa mulher em casa, não. Peguei, peguei minha mãe. <risos> Levei minha mãe pra prender os molhos. Alguém tem que salvar o um negócio. E aí minha mãe passou a trabalhar pra mim fazendo os molhos uma vez por semana. Cara, foi, foi, foi. A loja do cara era num shopping aqui, na, numa estrada aqui na Raposo Tavares, do lado aqui. E ela era do lado do McDonald's. E eu não, não notei, mas o faturamento era devido ao McDonald's. Por quê? Porque quando a pessoa ia acompanhada no McDonald's, que ela não queria comer o Mac, ela ia na batata. E a minha loja ficava confinada do lado do Mac, num corredor. O Mac resolveu fechar para fazer reforma durante 10 meses. O bicho, aí também, tudo bem que é para fazer reforma, né? Mas se fecha o McDonald's também, aí é muito cagado, né, cara? Ah, porque mas eu não, tem cara, cara que me... consegue. Eu não me lembro de uma loja do McDonald's, McDonald's fechada. McDonald's de Porto Seguro, fechou. fechou. Ah, mas também é inusitado. E aqui na, na USP, se você pensar, na USP tinha um é ali verdade, também. É verdade, tinha um na USP. Cara, então, eu, assim, o da USP é o único que eu conheço que fechou. Mas não é porque é franquia. Eu estudei muito isso aí, viu? E aí, assim, eu falei, cara... Aí o movimento caiu, caiu e eu fui percebendo que, por exemplo, para deixar o meio, trabalhava ele, a esposa e a empregada para a loja. E aí a gente teve que colocar funcionário, gerente, não sobrava, Sulho. Não sobrava. Resumo da ópera. Em 2006, eu vendi a loja por 50 mil em 25 parcelas de 2 mil. Dando graças a Deus que eu achei um louco que comprou. Pô perdeu 50% do valor perdi não, 25 perdeu 30% mil... do valor investido. Mais o tempo, por 33% de... do valor investido. Não, isso aí é o intangível, é né? a... o invisível. E aquele sonho do empreendedor? Trabalha de sábado, domingo. Comprou feriado. um emprego caro e depois vendeu um emprego barato. barato. E... Comprei na alta <risos> e vendi na baixa. comprou na alta, vendeu na baixa e perdeu o tempo ainda. E aí assim, eu... é, é, é essa coisa que nem ah, eu tinha dezembro de 2006 eu estava com 41 funcionários. E gestão, pessoa pedindo empréstimo, essas coisas, eu fui desmanchando os negócios, falei para a Cátia, falei, vou voltar só para a advocacia. Porque eu não tinha experiência, eu não perguntei o que, o que tinha por trás. Então, assim, se vai montar um negócio, saiba muito bem o que vai fazer. Porque senão, você está fadado. A que... E outra, capital de giro, se não tem capital de giro, que nem o Centro Automotivo, eu comprei ele pagando 114 mil reais na época também, em 2005. Aí o cara tinha lá um monte de escapamento de Opala, velho. Quantos Opala em 2005 tinha? E o cara, mas eu estou te vendendo no estoque. Eu paguei por aquilo. Falei, não, devia ter falado porque o cara falou, leva embora. Não, é, é mais fácil levar embora. Você sabe que uma, é legal você falar isso? Tem uma coisa que eu, que eu sempre comento para o empreendedor que é o seguinte, cara, responde a seguinte pergunta, ó, qual é o furo que o teu negócio tem? Quais são as falhas que existem no teu negócio? Quem é contra o teu negócio? O que, que pode botar o teu negócio por água abaixo? Cara, se você começar a responder essas perguntas né, e não olhar só para o lado positivo, porra, você consegue ter muito mais clareza do, do, do, do quão nocivo ou catastrófico pode ser aquele negócio que você está querendo empreender. E muita gente não faz essa análise, cara. Não, eu, eu, lá nesse ponto, em 2005, é o que eu falo... Eu, eu... Isso porque... Desculpa te cortar, mas isso é porque, só porque você contou da batata, né? Você não contou do... Do, do, ah, do o centro automotivo... Você não contou o centro automotivo, você não contou qualquer outro o centro da claro, automo... A Cl ah, da Claro. A Claro parecia um negócio excelente, Silvio. Eu vi Para cada real vendido, a Claro pagava 2,78. Lindo. Cara, 178% de, de margem. De margem. Só que eu pagava de comissão para os vendedores um real, ou seja... Do que ele vendia, eu pagava 100%. Já me sobrava 78%. 78. Só que eu tinha todo o custo fixo meu. A conta já não fecha. Acabou. E aí, a claro, veio e mudou. Porque não era um negócio que é meu. É outra coisa que, assim. Ah, eu tenho um negócio na internet. Você não tem nada. Exatamente. Se o Zuckerberg acordar amanhã e falar assim, cara, eu vou fechar o Face, o Insta e acabou o. Seu WhatsApp, acabou, acabou seu negócio. É, acabou seu negócio. Construir o casa no terreno dos outros. Então, assim. Eu não sei qual seria a solução no mundo digital, mas, por exemplo, ah, eu tenho uma franquia. Se o Mac falar assim, ah, eu, quero fe... eu vou fechar as unidades. Agora mesmo, na família ele tinha o Endes. Sumiu. Burger King veio para o Brasil e foi embora. Depois voltou. Como é que fica os franqueados? É muito volátil, né? Outra que eu não tenho visto, é girafas. Girafas explodiu, não tenho visto no shoppings. Eu estou enganado, girafas surgiu em Brasília. Do, então, da mas eu, de Brasília. eu já não tenho mais visto tanto nos shoppings. É, é. É, então, tem, tem, tem dado uma desaparecida mesmo. E aí eu, eu também tinha essa coisa, que nem, por exemplo, na Claro, ah, era uma franquia. Então tem que ser o padrão. E eu já, pô, mas do jeito que eles estão soltando tal coisa, eu não quero. Então você não quer se, se limitar também, não seja franqueado de ninguém. Sim, sim. É. Ah, o Centro Automotivo também, ah, aquela coisa, não conhecia muito do mercado, porque ah, meu pai teve oficina lá em. 78, 79... Entendo tudo de carro! Não, eu, eu sei, mecânica eu entendo, mas de Kombi, é, caminhão... Já foi, eu... não que... já era. Aí, ah, tem, precisa de injeção ele eletrônica. Ah, não sei o quê, tem que é, mapear... É outro mundo, outro é mundo. outro mundo. Então assim, veio a advocacia sempre sustentando esses sonhos, né? E aí em 2000 é legal mil... você ter essa visão da advocacia sustentando os sonhos. Ah sustenta, a advocacia é, é o é o pilar. É para você saber que é, querendo ou não é para onde você sempre volta, né? Ou para onde você. Eu, eu... Ou, ou, na verdade é o teu é o tua é a, é o cor. a tua coluna é o meu cor eu, eu, né? é o coração é o coração. Mas assim, o que que acontece por exemplo a advocacia eu sei que se eu fizer um papel, eu faço aquele papel virar dinheiro. Sim. Sem depender de um terceiro. Perfeito. Né? Apesar que hoje, hoje eu estou de um tamanho meio que grandinho. Eu toco 10 mil processos no Brasil. É, tocar 10 mil processos não é grandinho, né? Eu, é, é, eu tô grandinho. É. é um grandinho. Dá, tá... dá para botar os 10 mil processos numa Kombi? Não, não, então não dá. Agora digital até dá, até né? Salva tudo, é, é, tudo, é, tudo no HD. Salva tudo no HD. E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a dar aula, né, estudando e tal, em paralelo. Em 2015, é, eu nessa de criatividade e tal, encontrei com meu irmão um dia, a gente estava indo visitar um cliente, e meu irmão mostrando para mim um, um... daquela Maíra Card, Sim. que ela tinha uma consultoria no WhatsApp. É A Maíra foi aluna nossa aqui. Então... Eu nem sabia o que era o WhatsApp, mas eu falei para o meu irmão, isso aí dá dinheiro. Aí ele, como assim? Eu falei, cara, a gente, eu dou aula, a gente pega a plataforma, essa plataforma e começa a dar consultoria para os advogados. Isso foi dia 1 de maio, de 16 já. Dia 20 de maio a gente lançou o produto. Tivemos 308, 380 advogados inscritos pagando R$ reais. Fizemos o 6 em 7, o, sete, jogo, né? uhum. o seis em 7, que todo mundo depois, né, aquela coisa... Depois sem popularizou saber. o 6 então, em 7 do Érico? Sem saber, sem saber. E dali eu, eu até tinha uma coisa que eu, eu, na época a gente fez uma sociedade, eu, o Carlos e o Anderson, e eu queria partir só para o digital. E ele sempre querendo me trazer para o, o físico, para, para o mundo real. Foi onde surgiu o ZapZap, Zap, que é essa plataforma de consultoria, do Zap Zap a gente montou uma pós né então a pós graduação da jurídica também faturamos alguns alguns aí e dali surgiu uma mentoria também para advogados né então você vê assim de uma coisa que a gente tava na inusitada estrada. mas essa é a visão do empreendedor cara é o cara é o cara ver coisas que muitas vezes não tem conexão nenhuma com o negócio dele mas fazer conectar o que eu vejo, Ares eu sempre falo isso para galera, é o seguinte, tem, tem uma galera que, que tem uma... Eu digo que a galera tem fissuração por vermelho. Aí muita gente pergunta por quê? Eu falei, porque o cara ele, ele quer entrar no oceano vermelho e ele não procura o oceano azul. Então, quando você vê uma coisa que dá certo em um mercado e você tenta trazer aquilo para o seu, é uma coisa. A maioria das pessoas, o que é que elas fazem? Elas veem um mercado que dá certo e elas querem entrar naquele mercado. Cara, às vezes você não tem aptidão nem conhecimento nenhum para entrar naquele mercado. Procura fazer o que ninguém está fazendo. Né? E fazer o teu diferente do que todo mundo está fazendo. Não seguir a boiada, seguir a manada. Isso é que eu vejo que muito empreendedor peca, cara. É, com certeza, assim... Ah, montou... Como a gente falou das paletas. Ah, tô vendo o cara ali da paleta. Ele deve, deve estar ganhando. Não tem nem certeza. Não tem nem certeza. É, é assim, explodiu, deve estar ganhando dinheiro. Mas será que tá né? Qual é o custo operacional daquilo ali? E tem hora que... às vezes, vezes o cara não eu, sabe. Eu tô falando, a gente saiu do mundo físico para o mundo real... Ah, um aluguel de 30 mil. Que, agora a gente está fazendo uma alteração porque estava pagando um aluguel de 30 mil para um aluguel de 8 mil. Uhum. No meio da pandemia, na verdade, não é justificável ter uma laje de 400 metros quadrados. Não faz o menor sentido. Hoje, é, que nem por exemplo, ah, tem muito aluno que pergunta, ah, pós graduação, vai voltar no presencial? Não volta, a conta não fecha. A conta não fecha, não faz sentido. E isso é uma dor do mercado, é uma dor hoje, do mercado digital e é uma dor principalmente das principais univers... faculdades hoje, tá? nas pós-graduações, principalmente online. Os caras estão batendo muito cabeça para conseguir vender e atingir o título assim, que tinha antes. O presencial não volta, não, não tem como retornar, porque a pessoa quer a comodidade do EAD. Sim. E a pessoa que é disciplinada no EAD, ela estuda tanto quanto o cara do presencial. Exato. Então, aí montamos o Zap, zap montamos a jurídica, a mentoria. né? E aí, em 2020... Eu, trancado em casa na pandemia, é, resolvi olhar o TikTok. Eu não tinha TikTok. Aí minha filha, não, pai, você tem que ter o TikTok, não sei o quê. Então, <risos> eu falei, tá bom. O TikTok era é uma plataforma de maluco quando surgiu. cara hoje está claro. muito mais amigável, né? Tá, tá... Eu acho que a gente se acostumou com o TikTok, mas era muito maluco quando não, surgiu. E o assim, aí eu vi um cara falando de locação de veículo para motorista de aplicativo. Olhei, fiz uns números e tal. Você falei, lembra cara... que você tentou me levar para isso aí, não? Não, eu, eu lembro da gente conversar, <risos> mas não, não, não lembro de levar. Você lembra que você... Vamos, vamos investir aqui com a gente, vamos lá, vamos lá. Mas, falei, mas caralho... assim, o negócio é bom, o não negócio... é ruim. Sim, sim, não sim. é ruim, não é ruim. O problema é que ele precisa de uma atenção que eu não consigo dar hoje 100%. De uma energia que a gente não tem tempo de colocar eu, essa energia por nele. Por exemplo, eu, tava, eu cheguei a ter 15 carros. 15 carros deixa líquido por mês 15 mil. Ele me porque eu, eu Até para explicar aqui, era uma, uma locação, só que é uma locação diferenciada. Ao final da locação, o cara eu pode entrego o um carro para o motorista. Diferente. E alugo para o cara que tem restrição no nome. Ou seja, eu sou uma crefisa concorrendo com a movida e com a, com a unida. Funciona, funciona. Só que para ganhar o que eu imaginei, eu teria que ter 100 carros. Né? E daria, a gente chegou a pensar em abrir para investidor e tal. Agora já tem cara na internet fazendo, Que foi quando a gente estava conversando. É. Já tem cara na internet oferecendo. Ó, você entra numa cota. Você entra com 15 mil, com 10 mil e você vai ter uma cota do carro. Mas deixa 15 pau. Só que os 15 mil, para mim, não muda a minha vida. E o trabalho que eu, que eu tenho que ter de estar exclusivo com aquilo. Então aí montei. A... Ah, o esforço e a energia para tocar o negócio é muito maior do que outras coisas que a gente que, tem hoje. Que né? pode dar Na mais dinheiro. Né? Então, por exemplo, aí montei a empresa de recuperação de tributos, também durante a pandemia. E essa está tá bacana, está rodando bem. Ah, e aí resolvi acompanhar um amigo que fez o que eu, fiz, que eu queria fazer com o Sulival colocar o Sulival para investir, ele está operando essa... a compra de óleo de cozinha. Essa, essa foi sensacional. Essa história, a gente tem o quê? Tem uns 30 dias que a gente falou, uns 20 dias que a gente falou disso, né? Cara, e esse é um mercado surreal, esse do, do, do óleo de cozinha. É, como eu comentei com o senhor, eu estou até retornando uma viagem que foi visitar uma usina que faz o biodiesel. Então tem, existe um mercado... Explica o biodiesel para a galera aqui, que está nos, nos ouvindo aqui ou nos assistindo no YouTube... Como é o biodiesel? Porque quando a gente fala biodiesel, a maioria das pessoas, eu tenho certeza, que não sabe a origem do biodiesel. É, na, na verdade, eles usam óleos vegetais ou sebo. Eu, ontem, eu olhando lá todo o processo, até o sebo, da, da, o, que vem a graxaria, eles usam para é, fazer o biodiesel. O óleo de cozinha, para você que está nos assistindo aí, se eu falar alguma besteira, você me corrige. O óleo de cozinha depois de utilizado, ele serve para gerar o biodiesel, certo Isso. ou não? Isso. E, e hoje, Silvio, você vê como é que é. Ele está em 12% do diesel vendido. Assim como o etanol é acrescentado na, na gasolina, na adolina, o biodiesel está em 12%. Mas o além... biodiesel é acrescentado só no diesel? Por enquanto, só no diesel. No diesel, tá. Né? E está sendo feito um teste na, trocando pelo querosene de aviação. E, e, mas ah, assim, e muda mas o jogo, o, hein? Mas o mercado é gigantesco, porque... Ah, sim. Ontem, eu, eu conversando nessa, nessa usina, a lei prevê até 15% de aumento é, dessa quantidade dentro da gasolina, do, do diesel. Digo. Só que já está falando na equipe de transição, eu vi uma reportagem falando em 23% de biodiesel. Então, assim, não tem hoje óleo de cozinha é, usado, suficiente para a produção do biodiesel necessário. Ah, não tem? Tem. Não é coletado o suficiente para mudar. É. E quando a gente fala óleo de cozinha, é importante que você não pense no óleo de cozinha é, da sua casa, porque isso é um, uma quantidade muito pequena. <risos> Não é? mas, muito... mas, na, mas na quantidade pequena Sim, rola. de pouco em pouco rola. Mas quando você mira grandes restaurantes e grandes estabelecimentos que fazem uso muito maior, você é, acaba on, tendo uma ontem, coleta muito maior. Eu né? estou até discutindo com o sindicato dos bares e restaurantes aqui de Osasco né? da gente fazer uma coleta nos bares e restaurantes Sim. E que são, são grandes produtores de óleo. Perfeito. Né? E surgiu uma ideia, vamos ver até onde vai, de usar esses grandes aplicativos para coletar o óleo. Então, por exemplo, o cara do iFood já vai na sua casa. Coleta? Ele coleta. E a ideia que eu tenho é, talvez aquilo virar um cashback. Então, assim, ó, o você separou 5 litros de óleo lá, cinco reais de desconto na pizza. Ok. Já está é, no aplicativo mesmo? E aí o motoqueiro traz para uma base para trazer. Por que isso? Porque hoje... O Brasil produz 9 bilhões de litros de óleo, sendo que 6 bilhões são descartados. E só 1% disso é coletado. E é uma mina de ouro. Você imaginar como é ignorado um mercado bilionário, como ele é simplesmente ignorado por muita gente, ou não só ignorado, mas desconhecido. né? E aí tem o apelo ambiental. Quer dizer, um litro de óleo contamina 25 mil litros de água. Que loucura. Que, que mundo. Aí eu não era. Minha ideia, eu, que eu mundo até, a gente vive, até né? Até tenho dado um, um, umas palestras em algumas associações, porque eu estou fazendo um trabalho também dentro de projetos sociais. Onde o projeto social. Tem um apelo consegue social muito forte. Monetizar. Social e ecológico, né? Então, mas assim. Ambiental, eu não tinha sobre, melhor eu vou, dizendo. Bem, bem sincero, assim, eu não tinha esse apelo ambiental no início. Era totalmente capitalista, ó. Eu vou comprar um litro de óleo a 2,50 e vendo ele a R$ 4,50. Ponto. Ponto. É isso. Mas quando você vê que você consegue unir útil ao agradável, cara, porra. Quando é, o teu negócio ó, começa a fazer diferença na vida das pessoas, eu acho que isso não tem preço, entendeu? Que nem um, um cara de um projeto social, ele está pondo a molecadinha para a molecada trazer o óleo e ajudar a aula de informática que ele faz. Então, com isso, ele consegue comprar equipamento, com isso ele consegue contratar professores. Então, a própria comunidade se ajuda. Sim, sim. Então, assim, é o que eu falo. Não era no início, estou falando isso há seis meses atrás, o meu objetivo, mas está começando a me tocar essa parte ambiental, essa parte de responsabilidade social. É, e aí, em paralelo, a Kátia nem sabe disso, eu espero que ela não veja o seu a, podcast. A, a Kátia não vai assistir o podcast. Não vai. Eu, só que o Suliva vai mandar no WhatsApp eu dela. Eu vou mandar o link no WhatsApp link dela. No WhatsApp. Fala, Assiste isso no minuto. Deixa eu ver. No minuto tal. É. <risos> Sacanagem. É, um dia antes de viajar agora para os Estados Unidos, eu tive uma viagem agora no, no final do ano, e um dia antes eu fui visitar uma empresa de reciclagem e acabei comprando uma empresa de reciclagem. Então, de dois, três meses para cá, eu tô comprando plástico, eu compro garrafa PET, estou comprando chumbo, bateria, ventilador, o que aparecer. O que aparecer está comprando. A gente compra. E. É incrível, assim, Esse a mercado quantidade do, Vamos, do, do aspas... mercado do lixo. Era isso que eu ia falar, o mercado do lixo entre aspas, e... que não tem, tem muito dinheiro no lixo. Não, e eu vou te falar, Sônia, não tem lixo. Tudo, tudo, tudo, tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado. Então, assim, chega pode lá, ser aproveitado. né? Chega lá tal coisa, desde que haja um comprador. Querem garrafa PET? Há pouco tempo atrás você via o Rio Tietê aqui lotado de garrafa PET. Eu não tenho observado. Mas, por exemplo, a garrafa Pet, hoje eu pago nela R$2,20 o quilo. Vendo ela 4,20 o quilo. Você vende. 2,20, 4,20 4,20 Loucura. E alguém que está acima de mim na cadeia vende a 6,50. Para quem? Para a própria fensa, que vai, a Coca-Cola que vai reciclar e fazer de novo. Que doideira. Né? E aí é o que eu te falo, que nem, por exemplo, se você pensar numa margem de quase 100%, a margem o é que alta. O que dá 100% de lucro e é day trade, Silvio? Eu pego de manhã, se eu quiser, à tarde eu vendo. A, a, a janela de tempo de repasse é muito rápido também, né? É que nem o óleo. Tudo que eu tiver de óleo, se eu tiver 50 mil litros de óleo, comprei na segunda, na sexta eu consegui vender ganhando, sei lá, um real. Tá bom. Se eu comprar 50 é, mas mil no de volume, óleo... Quando você fala no volume, você torna milhões, né, cara? É outra, é outra é, Ontem eu, eu estava lá na usina e o cara estava fechando um contrato para mandar 400 toneladas de óleo. Ganhando dois reais, no, no, um, um share de dois reais ali. O, 800 mil. O, o, o, o mercado dos sonhos. É, é que nem a latinha. né? Eu, eu tava, conheci fui numa feira de reciclagem e conheci um cara que trabalha há 23 anos só com latinha. Ele manda para a latasa 15 toneladas por dia, ganhando R$ reais volumes, o né? quilo. 10, 15, 20 toneladas é muito. São três reais o quilo em 15 toneladas são 45 mil reais todo dia, todo dia. É uma coisa que as pessoas jogam fora. Jogam fora, exatamente, exatamente. E, e, e, e o apelo é, é quando você consegue juntar isso ao apelo ambiental do processo. Pô, cara, é um puta de um negócio, entendeu? Porque não está é, não fazendo bem só para o seu bolso. Você está fazendo bem para a humanidade. Não pro, tem pro quem meio vai ambiente. falar mal do seu negócio. Não tem quem vai falar mal. Muito pelo contrário, você vai ter mais gente apoiando do que necessariamente é que, que sendo rei eu, eu, eu apresentei o um projeto lá no Sindicato dos Bares e Restaurantes, e ele falou, cara, vamos ver se a gente traz para a parceria a Sabesp, porque é uma interessada Sim, do bolso. Sim, interessada é direto nisso. Direto. Ah! A, a, a usina ontem, quando eu falei que tinha essa parte de projeto social dentro, ele falou, cara, vamos pôr o nome da nossa empresa lá. Se isso se torna projeto, se, se isso de alguma forma você pega um deputado, um vereador, que toma isso como um projeto de lei, cara, a coisa vai longe. A Não, e, coisa vai e, longe. E eu vou porque te falar, aí tem né? um outro olhar, né? Que nem eu vi. É, coisa de uns 30 dias, 20 dias, São Bernardo foi... ganhou um título como a prefeitura que eu mais vi, você arrecadou... Me mandou, você me mandou o vídeo. Olha, 50 mil litros de óleo a prefeitura de São Bernardo no mês. Não é nada. Está arrecadando menos e que você. Tem gente que eu conheço que arrecada <risos> 140 mil litros sozinho. Então, assim, 50 mil litros para uma prefeitura da, do tamanho que é São Bernardo... Não é, não nada, é nada, mas para você ver que ela... Não é nada, mas ela faz muito do que... Outros por aí, ah, né? Eu vou te dar o um exemplo de Osasco. Osasco, arrecadou, Osasco tem um projeto nas escolas, arrecadou 450 mil litros de óleo. Eu olhei o número e falei, nossa, Tá. em 10 anos. Dez anos. Era eu isso. fiz a média, 3.600 ah. litros por mês. É ridículo. Isso, para você ter uma ideia, sobre uma padaria ali em Alphaville descarta mil litros só, só ela. Por mês? Por mês. Só ah, ela absurdo. descarta mil litros. Então, ou seja, o um município de Osasco, na média, arrecadar 3.600 litros não Não é nada. faz o menor sentido, né? Faz então, é uma coisa que acho que as cidades teriam que começar a abrir o olho. Eu estou num projeto com um rapaz, que a gente, ele tem lá em Osasco, chamado Rede Social Osasco, e ele subdividiu o município e a gente está dentro do projeto porque ele tem uma ideia de cidade sustentável. Então, que nem, além de tudo essa loucura, eu vou entrar numa horta comunitária que eu quero começar a fornecer as verduras, as coisas, dentro do município. Boa. Para os bares e restaurantes, dentro do próprio município. E a, então, assim, a, tá uma louquice, minha É fomentar, vida tá... fomentar o comércio local, né? Muito, isso está muito alinhado com a questão do cooperativismo. Está muito, muito, muito próximo. Não, a ali mulher já. ela tem lá uma, uma horta, só que não tem gestão, não tem visão. Eu falei, ah, é bonita a horta. Aí ela tem lá chicória. Eu falei, chicória não vende no restaurante. É bonitinho, talvez seja gostoso. Eu nunca comi chicória, mas talvez seja gostoso e tal. Mas um apelo comercial, porque eles querem tornar isso comercial. Eu falei, você tem que plantar alface, tomate, é cebola, história. salsinha. É então, um pouco dessa visão de empreendedor, e hoje com a bagagem que eu tenho de empresário, de negócio, eu consigo até nesses projetos... E permite, permite você muitas vezes se, se, se posicionar em, divers, em multimercados e multimercados que... Acabam trabalhando para você e gerando receita não, não, Lá ela, ela pegou um terreno, são 1.500 metros quadrados da Petrobras. De graça. Ok, mas o que eu faço com isso, né? Você não é, tem não pode visão. furar. Ela não pode furar. Mas ela pode plantar, pode plantar. no terreno. Tá. Eu falei, Aí qual a dificuldade? Ah, eu preciso, ela precisa pôr um alambrado. R$ reais. Eu falei, eu banco o alambrado e você sócio seu na horta comunitária. É. <risos> Na pior das hipóteses, como salada todo dia. <risos> então Mas eu venho, venho nessa pegada. Cara. cara, sensacional a história. Deixa um recado para o empreendedor que está nos ouvindo, nos assistindo aí, que, para que esse cara possa se inspirar e levar esse exemplo para o negócio dele. Bom, primeiro, eu acho que eu a primeira coisa é quem é CLT, se está achando que vai trabalhar menos como empreendedor, está enganado. Esquece. Porque você tem que trabalhar muito mais. É. Se não o dobro, o triplo. Muito, mas é muito, muito mais. E planeje fazer o negócio, mas não fica só no planejamento. Sai executa. da área do pensamento e executa. Sai da eu tenho hora que assim, eu, é o que eu falei, minha esposa nem sabe que eu comprei uma empresa de reciclagem Tô faturando. Não sabia, ela vai descobrir não, agora em não dezembro. Não, ela não sabe ainda. Eu vou, eu, eu de, eu vou contar para ela quando eu estiver nos Estados Unidos, aí boa, eu vou contar para ela. Amor, estamos na Disney e tal, e eu tenho aqui um aí negócio você. Aí conta, você conta no, no meio de um conto de fadas. É, fala, olha aqui, tá vendo ali os fogos e tal? Olha, Inclusive, você sabe que dos fogos sobra um cartucho, um papelão. E isso gente... pode ser aproveitado. <risos> Boa, mas, mas cara. É isso. Sensacional. É, é, é empreender, eu acho que é, é dar oportunidade para outros também. Então, hoje, é, nos negócios, às vezes, eu, eu toco alguns negócios que não dá tanta rentabilidade, mas eu tenho pessoas que dependem dos negócios. Perfeito. Então, isso também é uma... É o ambiental, é o, ambiental, um é o social, social, tem todo esse processo. Os catadores, Sullivan... É... Cara, como é triste a vida desses caras. Sim. Eles trabalham, às vezes, para ganhar 20 reais. O cara carregou lá 200 quilos de papelão para ganhar 20 reais que ele vai gastar na cachaça, na droga. E ainda tem um vício associado tem, a isso. Tem, né? Em compensação, tem catador muito que ganha bem 12 mil reais por mês. Ah. Eu tenho catador lá no, no, no, na reciclagem que ganha 12 mil por mês. Só que o cara começa 2 horas da manhã e para 5, 6 horas da tarde. Pois é. Tem até casa de aluguel. É. E para você que nos acompanhou até aqui, esse é mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, assina o sininho das notificações. E aqui embaixo do vídeo você encontra todas as nossas redes sociais e todos os nossos canais. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Até lá.